Oi pessoal, tudo bom? É, Vocês só não reparam que eu estou toda descabelada, mas a gente soube há pouco que vai abrir concurso né, para auxiliar de medicina legal aqui no Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina e, e era muito esperado, era muito esperado porque tem uma defasagem muito grande de auxiliares de medicina legal, legal auxiliares de necrópsia. Então, você que gosta dessa profissão, você que se identifica, fica ligado, porque eu vou, eu vou disponibilizar o link quando sair efetivamente o concurso. Mas só de saber que o governador autorizou né, o concurso público para a AML em Santa Catarina, já é uma vitória muito grande. Era uma vitória que a gente estava batalhando há muito tempo. O último concurso teve em 2010, então, bora estudar, pessoal, bora estudar. Bora se preparar para poder fazer o concurso, tá? Ai, gente, eu estou muito feliz pelos colegas que precisam, né, pelos locais. Onde tem ML só tem um servidor. A felicidade é enorme, tá? Fiquem bem e aos pouquinhos eu vou soltando as informações que eu tiver. Mas vamos estudar, gente. Vamos estudar, porque eu acredito que vai ter muita gente querendo fazer. Mas todo mundo é capaz. Desde que tenha foco, fé e determinação. Estudem, tá? Um beijo.